Bom dia Espírito Santo de Deus, enche as nossas vidas nessa manhã, alcança Pai aquele que está me ouvindo, Santo Espírito de Deus, nós declaramos a nossa dependência total e plena do Senhor Jesus em nossas vidas e apresentamos nesse dia as nossas causas, nossas necessidades, os nossos desafios amém querido você tem um desafio para hoje o que você precisa superar neste dia o que você tem como um desafio o que você precisa fazer que você está com esse temor no coração é tempo de você exercitar a tua ousadia Amém, queridos? Diga para você mesmo: hoje eu vou ser ousado através do poder que há no nome de Jesus Cristo. Esse nome, querido, tem poder, tem cura, porque Jesus Cristo ele vive e reina. E hoje ele vai reinar na tua vida, vai reinar sobre as suas lutas, sobre as suas enfermidades, sobre as suas deficiências. E em nome de Jesus, no final desta oração você vai estar de cabeça erguida, com ânimo novo, eu profetizo e declaro que esta palavra vai entrar no teu coração, vai tocar no teu espírito, porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela emana poder em nome de Jesus. Queridos, no livro de Mateus 9,19, a Bíblia nos relata uma passagem sobre uma mulher que tinha uma enfermidade. Quis assim Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante doze anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste. Porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus voltando-se vendo-a disse tem bom ano minha filha a tua fé te salvou e desde aquele instante a mulher ficou sã em outras versões querido a gente vê que esta mulher estava tão cheia de fé quando ela ouve dizer que Jesus Cristo estava passando por aquela cidade, por aquela rua, ela não se importou com aquilo que falariam dela. E ela foi de encontro ao Senhor. Por quê? Era uma desonra alguém estar vivendo aquilo que ela vivia. Ela não tinha uma situação de um convívio social. Ela era excluída de várias coisas, de festas, de eventos. Mas ela resolveu enfrentar esses desafios e aquela situação para fazer aquilo que foi colocado no coração dela. E ela desejou tocar nas vestes de Jesus Cristo porque ela tinha certeza que ela seria curada que você possa nessa manhã colocar uma certeza no teu coração que no decorrer do dia essa certeza ela possa fomentar possa crescer ainda mais que você possa ser ousado como essa mulher foi que você possa estar determinado posicionado a ir de encontro ao seu milagre a pagar um preço para viver a tua bênção e ela tocou com tanta fé nas vestes do Senhor, que ele até perguntou, Ei, quem tocou em mim? E os seus discípulos, Jesus, mestre, a multidão toda está esbarrando no Senhor, tocando em Senhor. Mas Jesus percebeu que alguém o tocou com fé, com compaixão, com amor, convicto. E ele percebeu que dele saiu poder. E esse poder mudou a história daquela mulher. Ela já deveria ter gastado muito dinheiro com médicos, sei lá, com tantas coisas, com tratamentos e nada deu certo. Mas naquele dia, aquele ciclo de 12 anos teve um fim. E eu determino em nome de Jesus que se você está passando por qualquer situação que seja similar e que o Espírito Santo tocou no teu coração neste momento, eu determino que esse ciclo, não importa quantos anos você vem passando por esta situação, mas eu determino em nome de Jesus Cristo que essa situação acaba hoje. Acaba hoje. Mas você precisa também se posicionar, se determinar, sair da sua zona de conforto e ir enfrentar as multidões que você precisa enfrentar na certeza que o Senhor Jesus Cristo já lhe garante o teu milagre o teu milagre vai sair das vestes do Senhor e mudar a tua história em nome de Jesus Cristo desde aquele dia em diante aquela mulher ficou sã foi curada e passou a viver Ia fazer coisas que até então Ela já não podia mais fazer Não tinha mais o desejo de fazer Não tinha mais prazer Não tinha mais alegria Mas a partir daquele dia Que o poder do Senhor entrou na vida dela Tudo mudou E eu profetizo em nome de Jesus Cristo Que o poder de vida do Senhor Está entrando na tua vida hoje Agora Senhor entra agora Pai, com unção, com autoridade, com poder, sobre cada vida que me ouve neste dia. Muda a história, Senhor. Encerra esse ciclo de vergonha, de derrota, de tristeza, esse ciclo de insucesso. Não importa, Pai, o quantos planos os seus filhos fizeram e de repente não deu certo. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para mudar a tua sorte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Deus. que o Senhor te abençoe e faça essa palavra multiplicar dentro de você. Faça a tua alma ferver de desejo por essas mudanças. E eu te desafio, eu te desafio a compartilhar nesse dia com três, com quatro, com cinco amigos que precisam viver esta mudança e essa transformação em nome de Jesus Cristo. Você é meu convidado a se inscrever hoje neste canal, a deixar o seu like, seu pedido de oração e acionar o sininho para que toda vez que tiver um vídeo novo, uma palavra nova, você possa estar recebendo e sendo também abençoado. Amém, queridos? Um beijo grande no coração e até amanhã, em nome de Jesus.